Junto com as caravelas, chegaram à imposição de um modo de ser, um modo de ver, conhecimentos que não, não estavam interligados com, com o nosso modo de ser e de viver, né? Eu acho que ninguém não pode privatizar o serviço da Terra. Nós estamos é, nos tornando, na verdade, seres indesejáveis. Ah, o seio da mãe terra, que é lugar de vida, se transformou nas entranhas geradoras de morte. O demônio é isso aí, mano com a merda de vida que nós vivemos aí. E as pessoas também não vão se unir contra o pandemônio. O pandemônio é o fruto do capitalismo. As pessoas querem se unir pra acabar com o capitalismo? Você acha que as pessoas querem se unir? Os cara abriu o shopping há pouco tempo aqui o shopping lotou, mano. Eu, eu distribuo cesta básica desde o início da pandemia. Eu vi gente se humilhando, trabalhador, pai de família chorando, me pedindo cesta, pô. É covardia, é, é revoltante. Será que se eu trabalhar de noite como entregadora, que eu consigo comprar um apartamento desse? Trabalhar e estudar alimenta muito o meu ódio de classe. Que o neoliberalismo, ele não é só um sistema econômico, ele é um sistema cultural e de pensamento. Como eu posso admitir que, uma, que vivemos numa democracia em que falta alimento para as pessoas e sobra tanto na mesa de hoje? E o direito fundamental que a democracia brasileira tem negado alguns, é o direito à vida. O que, que significa que o número de bilionários do planeta conseguiria acabar com a pobreza do dia para noite vezes sete? É que todo mundo poderia ter uma condição de vida digna, uma condição de vida humana. Não é ficar brigando o Estado mínimo, o, o, o coisa do gênero. Isso é um besteirão ideológico. Algumas coisas não podem falar, faltar a ninguém, isso é básico. Os países estão sendo endividados para... Uh, fazer face a pandemia O capital financeiro em alta a economia em baixa. In the long term um, the idea that we can control the big multinationals. we can control Amazon, for example by saying appealing to the generosity of those who are making fortunes from it is fantasy. Mr. Jeffrey Bezos, que owns Amazon, tem tido um aumento do seu ralto, desde o início de 2020, de 80 bilhões de dólares. Só uma pessoa, just this year, nessa crise. A gente vive uma realidade que é a do Estado máximo para os ricos, até nos momentos de crise, e os mais pobres têm Estado mínimo. Eu só tem um problema dessa guerra. É uma guerra que é lutada com regras que quem define são os que têm as maiores armas. <música>